Do... Fala meus queridos, eu sou o Gabriel e sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal nerd, meu povo E hoje eu trago pra vocês uma crítica atualizada, né, de Liga da Justiça de Zack Snyder E assim, gente, como já de imaginar, opiniões mudam com o passar do tempo E na época que eu assisti o filme pela primeira vez, eu achei uma obra-prima só que acontece, né? A minha opinião mudou um pouquinho agora, que chegou 2022, a gente tá chegando na idade em 2023 agora. E provavelmente quando eu postar esse vídeo aqui já vai ser 2023, então um feliz ano novo pra todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui. Então hoje eu trago pra vocês a minha opinião atualizada. Então antes de começar esse vídeo aqui, eu já quero fazer pra vocês, no caso, três pedidos rápidos, beleza? O primeiro pedido que eu tenho pra vocês é pra vocês deixarem o um like aqui embaixo... Por favor, que você mente avalia o meu conteúdo e mostra que você tá gostando do que eu tô fazendo, beleza? Aí eu trago até mais, na verdade. Segundo pedido para você que é novato aqui no canal, que tá conhecendo agora, que acabou de cair de paraquedas nesse vídeo aqui e gosta do Zack Snyder, por favor, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho que você mente me ajuda pra caramba me motiva a trazer mais vídeos pro canal. E aproveita também e já ativa o sininho aqui embaixo aqui para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? E para finalizar, eu recomendo muito que todos vocês que ainda não viram, vejam por favor os meus vídeos de leituras de roteiro do Liga da Justiça parte 2 e parte 3 que são os roteiros originais liberados pelo diretor Zack Snyder antes até mesmo de Batman vs Superman sequer ser lançado. Então, dá uma olhada nesses vídeos aí também que olha, o parte 3 olha, é o melhor de todos. Então se mais alonga Bora começar a minha crítica de Liga da Justiça. Muitos não sabem, mas originalmente o longa tinha 6 horas de duração e na verdade ele seria lançado em formato de série como uma série Max Originals, né? Só que assim... O filme que a gente viu em 2021 foi lançado após 5 anos e foi marcado por eventos de hashtags, petições, vídeos de elenco do filme e principalmente arrecadações para ONGs de prevenção ao suicídio por causa da filha do Zack Snyder e do histórico que tem o filme, ok? E após muitos acordos, o Snyder tornou o longa dele em um filme de 4 horas de duração e liberou entre duas versões, versão normal e a versão Justiça é cinza, né? O Justice is Grey. Só que acontece, essa versão secundária do filme aí, é na verdade, a gente só vê o filme em preto e branco, entendeu? Não tem nenhum cena adicional, exceto a cena deletada, que é o Eleven Society, né? Que a gente vê até no trailer do Coringa falando. E que eu acho que foi um grande erro eles terem ela do filme no final das contas. Pelo menos que deixasse essa versão aí pra poder dar um motivo pro pessoal ver essa versão, na realidade, tá? Talvez isso will vir Honor, realmente, Bruce? Honor? Nós vivemos em uma sociedade where honor é a memória distante. By the way, quem você acha que escreveu a mais? A mulher ou o homem? Vamos começar falando dos pontos negativos desse filme aqui já de cara, tá? Então eu já vou chutar meu pau da barraca e já vou falar do aspecto Rachel do filme, já, né? Das dimensões que o filme tem. O 3x4, em teoria, funciona pra quem tem um projetor, né? mas para nós, réis mortais, não funciona nem um pouco, né? Não é nem um pouco prático, porque a gente tem televisão e celular com padrão com dimensão padrão de 16x9, que é o famoso widescreen, né? E assim, eu sei que era a visão do diretor, da forma como ele gravou o filme na realidade, e ele tinha o objetivo de passar numa sala IMAX específica. Só que ele esqueceu que nem todos os países têm essa sala. Em alguns países realmente existe um IMAX que ele é mais quadrado, né, que ele é um 3x4. Mas, na verdade, a maioria das salas IMAX que existem disparadas pelo mundo inteiro são ainda widescreen. O filme podia ser menor? Eu acredito que não, porque o longa já perdeu duas horas do material original dele, né? Se bobear aqui, a gente nunca vai ver, na verdade. Então assim, eu acho que quatro horas ficou uma duração aceitável pra mim, por mais que eu já esteja também acostumado a ver versão estendida do Senhor dos Anéis só por diversão, né? Mas eu ainda acho que o Snyder vacilou bastante e não lançar a longa dele em formato de série mesmo. Porque assim, ele podia entregar o filme mais completo, com cenas inéditas. E vamos falar a verdade, né, cara? O público já reclama pra caramba já quando tem um filme no cinema que tem mais de duas horas de duração. Então imagina um filme de quatro horas, né, gente? Tanto que isso foi é um fator muito grande pro filme do Snyder Cut não ser o sucesso que devia ter sido no final das contas, tá? Foi por isso que o filme, na verdade, não foi aquele sucesso estrondoso que garantiu pra gente já o 2 ou o 3. Além disso, tem um grande problema também nesse filme que as músicas nem sempre encaixam nas cenas. Um bom exemplo é a cena do Barry salvando a Iris West, né? Que eu queria, no caso, destacar primeiro de tudo aquela olhada que ele dá pra salsicha do lado dela e que, olha, eu fiquei muito preocupado naquele momento que ele ia fazer alguma gracinha. Olha, não me leva mal, tá? A música o Song of the Sirens, ela é maravilhosa. Ela é ótima. A letra dela até conversa com a cena. Mas eu ainda acho que ficou meio esquisito. E já que a gente tá falando de trilha sonora, vamos falar da, da trilha sonora mais irritante do filme inteiro. Que é o tema das amazonas com aquele grito maldito. Não! Na primeira cena da Diana salvando as crianças, ficou legal. E também na cena da chegada do lobo da steppe, lá em Temeskira, ficou muito boa também. Mas depois de ouvir 800 dessa porcaria tocando, ficou uma chatice essa música pra mim. Todas as vezes que eu vejo esse filme e vai tocar essa porcaria desse grito, eu sempre corto ele, na maioria das vezes. Porque é muito irritante pra mim isso agora. Também vou puxar essa nota também aqui, que eu quase esqueci de falar pra vocês já, que é a MA, Adams com a Lois Lane. Olha, gente, não dá. Não dá pra levar ela a sério. Desde o Homem de aço, na realidade, eu não sinto química nenhuma dela com o R. Eu não sei onde é que o povo enxerga que a Lois Lane da Amy Adams tem química com o R. Kevin. Porque eu não consigo enxergar um casal com química tão zerada quanto esses dois aí. E pra finalizar, vamos falar da marca registrada né, do Zack Snyder. Que é o Slow Motion. E vamos falar a verdade, ele perdeu a mão nesse filme várias vezes. Isso ninguém pode negar. Na verdade, eu acho que nem o filme do 300 de Esparta... Tem tanta assim, cena slow motion assim. Tudo bem, em alguns momentos, o artifício é mais do que bem-vindo, porque ele realmente destaca a cena pra gente, entendeu? A gente vê numa visão mais entre aspas épica da cena, né? Então assim, combina alguns momentos, mas tem outros que não combina nem um pouco, velho. E assim, se tirar o efeito do filme inteiro, na verdade, de slow motion, eu acho que a gente perde no mínimo umas meia hora, uns 40 minutos de filme, se bobear até, porque... Tem muito slow motion nesse filme aqui, que tem vezes que é muito desnecessário, na realidade. Mas vamos parar de falar agora das falhas do filme, né? Vamos falar dos pontos positivos um pouquinho agora, né? A começar pela cena de abertura do filme, né? Que dá pra gente outro ponto de vista da morte do Superman, que é do filme Batman vs Superman. E assim, a cena é muito bem dirigida, cara. Se você falar que não é, é mentira, porque realmente ela é maravilhosa. Na verdade, a fotografia desse filme é maravilhosa pra mim. O panorama de Gotham, passando até Metrópolis, depois passando na, na nave kryptoniana onde a gente vê o Lex Luthor falando com o, o Lobo da Steppe de novo. A gente vê também Temistra, tudo, tudo é muito bonito, cara, de se enxergar. Até assinar lá rapidinho que a gente vê, aquela torre de Atlantis lá com a caixa materna dentro, tá bom? Até essa cena, na minha opinião, fica muito bonito de ver. E assim, a trilha sonora do Tom Hulkenberg é maravilhosa. Tá bom? Pra quem não sabe, o Tom Hulkenberg é o famoso Junkie XL, tá? E tipo assim, a trilha sonora dele ficou muito épica e imponente em vários momentos. isso eu admito. É claro que em alguns momentos a trilha sonora tem os pontos fracos, mas ela também tem vários positivos na realidade. Principalmente o solo de guitarra do Batman, que é muito bom, cara. É muito bom aquele solo de guitarra lá. Tanto que esse solo foi a primeira amostra que a gente teve de uma trilha sonora do Liga da Justiça... Tipo, antes do filme até ser lançado. O elenco desse filme aqui, tirando a Amy Adams, tá excelente. Todos estão dando o seu melhor. E é claro que o Ray Fisher é o melhor de todos nessa lista completa, né? Nesse longa a gente vê o coração do filme, que é o Cyborg. Porque ele conecta a trama do filme inteiro. A Liga da Justiça e o Lobo da Steppe. Todas as tramas estão todas conectadas com o Cyborg. E as cenas dele são emocionantes do começo ao final, cara. Eu acho que nesse filme aí, poucas cenas me fizeram chorar tanto quanto as cenas do cyborg e dos flashbacks. Porque realmente elas são muito emocionantes. E eu fico pensando assim, cara, olha o que, que a Warner tirou da gente. Porque eles queriam fazer um filme mais é, de super-herói da vida assim, mas eles deixaram a parte do drama de fora. Que é uma parte muito importante pro personagem. E eles realmente removeram. E isso, na opinião ainda, me deixa com muita raiva da Warner por causa disso. É claro também que o Barry Allen e o Arthur Curry podiam ter tido algumas cenas a mais, né? Pra desenvolver eles melhor. Mas assim, pelo fato de que a trama, ela no caso seria a parte 1 ainda, e a gente teria provavelmente algumas sequências no futuro, eu acho que a ideia dele nessa versão adaptada do roteiro da parte 2, né? Contaria pra gente um pouquinho mais, conseguiria desenvolver um pouquinho mais esses dois personagens aí, provavelmente, né? Então, eu dou até um desconto, tá? Porque pra quem não sabe, tá bom? O roteiro do filme que a gente vê... Nessa versão de 2021 aqui, não é o roteiro original de 2017, tá? Ele fez algumas alterações, obviamente, para poder realmente colocar a história dele de uma forma diferente, tá? Então, provavelmente, o Liga da Justiça 2, que eu conto pra vocês o roteiro lá, não é o mesmo que a gente veria se tivesse uma sequência, tá? Provavelmente teria algumas mudanças bem drásticas. Eu acho que a gente pode concordar que a melhor cena do filme inteiro é o Flash voltando o tempo, logo depois que a Liga perde, né? A cena inteira é magnífica. O CGI, os diálogos e a trilha sonora explodindo a ponto e me fazer até chorar, velho. Nossa, incrível, velho, incrível aquela cena do filme lá. Não tem palavras pra descrever o quão magnífica aquela cena é. E assim, além de ter sido votada no Oscar como a melhor cena de 2021, mesmo que tenha sido, no caso, né, um ataque de bots, ainda assim é muito merecido, cara. Ainda é muito merecida essa cena. Agora, pergunto que não quer calar, né? Essa versão é melhor do que a de 2017? Olha, no geral, a trama é a mesma, tá? Só que melhor, <risos> sem muitas piadas, com mais violência, mais desenvolvimento de personagens e é mais épico no geral. Então, sim, ainda vale muito a pena. Se você não conseguir ver o filme de uma vez só, eu recomendo que você veja por partes. Porque o filme também ele é dividido em capítulos, então você pode ir até metade do filme, né? ver umas duas horinhas só... E depois você volta pra terminar o filme. E olha assim, vale muito a pena até o final. Pô, no passado eu considerava esse filme aqui um filme nota 9,5 da vida assim. Hoje em dia, eu diria que esse filme aqui é um 8,5 hoje em dia, tá? Não é um filme excelente, né? Tem vários pontos fracos. Mas ainda assim, ele é uma carta de amor pros fãs. E também é uma homenagem pra filha dele, né, cara? Que tirou a própria vida no passado. E essa é a minha opinião atualizada da Liga da Justiça de Zack Snyder. Caso você tenha uma visão diferente da minha... Você é mais do que bem-vindo a colocar aqui nos comentários, de forma educada de preferência, por favor, tá, gente? E não esquece também, então, de deixar o like pra realmente você me motivar a trazer mais conteúdo ainda, porque é dessa forma realmente que você me motiva a falar, a continuar trazendo vídeo pra vocês, tá bom? Por favor, se você for novo no canal, considere em se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se e ativar o sininho junto, porque realmente você me ajuda pra caramba dessa forma. E por favor, eu peço pra você, para você me dar uma chance, ok? E pra finalizar, se você quiser um pequeno plus, eu recomendo que você me siga também no Instagram, porque lá normalmente eu costumo avisar quando vai sair algum vídeo, por mais que o um vídeo do Liga da Justiça 3 eu cometi um pequeno erro, mas aí já foi consertado já. E assim... Se não viu parte 2 e parte 3 da leitura de roteiro, assista, cara, porque estão muito bons. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um feliz ano novo pra todo mundo também nesse vídeo aqui agora, no começo de 2023. E até logo. Falou, valeu e tchau, tchau.